Eu acho que relativamente à educação, o um problema geral, okay? a forma como ainda está estruturada para aquilo que era, a era já nem vou falar por aí, que espero que seja um senso comum, que é a questão da industrialização e a forma como nós éramos educados para um trabalho muito específico, lamento, amigos, mas acabou. Isso acabou. Aliás, eu passei 12 anos de formação, de, de pré-faculdade, mais 5 anos de formação pós-faculdade, ou seja, eu estudei, na, naquela altura o que eu queria para fazer algo que eu não estou a fazer agora okay? e aquilo que eu acho, eu, disse, eu, eu, eu falo nesse vídeo que é as pessoas são educadas da forma como não querem para fazer o que não gostam e isso é, o, é, é importantíssimo uh, mudar, aliás nós estamos a ver agora uma notícia muito preocupante que foi não dos tempos consumir televisão, apanhei o tal ser fora da bolha o Bolsonaro agora tentar mudar aquilo que é a escola, é muito grave o que está a acontecer porque ele sabe que é perfeitamente, é aquela conversa que estamos a ter há pouco, ele sabe que é perfeitamente nessa geração que ele vai influenciar aquilo que são os anos posteriores e nós temos que perceber isso, é ao contrário, é do ponto de vista benéfico, é perceber que se queremos criar líderes, temos que os formar e não é só líderes, temos que criar pessoas competentes, eu tenho que contratar fora, isto é, isto é triste, isto é triste, eu dizer que eu neste momento tenho vagas para pessoas, para poderem trabalhar comigo e eu não consigo ter pessoas qualificadas. Porque não há, não há formação. Eu, eu fui dar uma, uma conferência de, de, sobre, sobre performance e grow hacking, ou uma escola que forma pessoas para saírem para um bom trabalho de marketing digital, é assustador. É assustador, eles não, não sabem nada, nada, nada, nada, nada. Eles vindem o mídia tradicional com as cánones do comida tradicional. Eu falo de humanização e eles ainda apanham. Eu falo de métricas, eles são completamente fora. A questão é, tu não dominas as métricas, eu não consigo dar um trabalho porque eu tenho que dar resultados, eu tenho que prestar resultados ao meu cliente, e o meu cliente quer resultados, e ele não paga esta curva de aprendizagem das pessoas, e então eu estou aqui num contrasenso, quem é que tem que pagar a formação deles sou eu, e depois o que é que acontece? Eles veem que é difícil e saem, então há aqui um processo na educação que não está bem estruturado, e eu acho que tem muito a ver com o facto de, as pessoas são, são muito formatadas para uma forma de pensar quando devíamos abrir, a parte criativa é aqui, eu, sou, eu venho da vertente criativa, e eu tive um espaço da criatividade que saiu do meu, do, do meu processo de conhecimento. E não pode acontecer. Porque eu faço marketing digital e é extremamente criativo. Eu desenho um funil de aquisição, é extremamente criativo. Um advogado quando encara um caso tem canões que se tem que reger, mas é extremamente criativo a forma como ele aborda aquele caso. Todos os processos, todos os trabalhos têm criatividade no processo. Então não entendo como é que eu, durante 4 anos, não tenho uma componente criativa. E mesmo as que tenho, qual limitativas são? Porque é que eu, por exemplo, não sou educa... eu, eu vivo neste país, eu digo isto que é para ver esse choque, eu, eu por acaso fui fazer este trabalho, mas eu gosto de dizer desta forma aqui, eu vivo neste país e ainda não sei quais são as regras do país onde eu estou, é assustador isto, é da mesma forma que eu estou no Facebook e não sei quais são as regras que estão lá dentro, então isto é uma educação que vem da base. É okay, uma forma de, de, de educar, porque não adaptam aquilo que é o pico maior de uma criança, que é ela tem vontade de aprender. Quando uma criança me pergunta, ah, mas porquê, mas porquê? É porque tem vontade de aprender, ou seja, não se trata de uma questão de vontade. Trata-se é de uma adaptação desse conteúdo. À, à aquela Têm que utilizar desenhos animados para explicar, utilizem. Se ele gosta de matemática, expliquem-lhe mais de matemática. E depois, ao longo do tempo, quanto mais interessado ele vai fazer, Quanto mais foco ele tem para a aprendizagem, vão inserindo outras matérias que são, também são importantes e complementares. Agora, eu não posso aí dizer assim, tens que aprender português agora, é hoje, esta semana tens que aprender português. Não, esse registro não funciona. Porquê? Estamos a perder a oportunidade, se calhar, a pegar naquele pico de entusiasmo para lhe dar outra coisa qualquer e não estamos a, a, a capacitá-lo do... Eu, eu consumo muito, muito conteúdo, todos os dias. Eu trabalho 12 horas por dia, chego 3 horas antes de toda a gente ao escritório, às 6h30 eu estou no escritório e 3 horas de conteúdo. Porque eu adoro, não é... Não é mas eu não adorava. E como é que eu passei a adorar? É um crescimento gradual, é o poder do hábito, não é? É um crescimento gradual de 1% todos os dias que me vai permitir, cada vez mais, estar mais à vontade com aquilo. Então pensei nisto nas crianças. porque é que eu lhe darei dar os 100%? Aquilo que aprendemos, a forma como aprendemos no primeiro dia é exatamente a mesma que aprendemos no último dia. E isto é que não está certo. Tem que ser exponencial a curva de, de aprendizagem, independentemente daquilo que as crianças querem aprender. E eles ainda não perceberam isso, não adaptaram isso, e a culpa é, qual é o reflexo, é depois no mundo de trabalho. Eu fiz cinco estágios daqueles estágios uh, profissionais de, de, de inserção no emprego, onde eles têm que fazer durante três meses, dos cinco, havia lá miúdos que tinham soft skills até interessantes, nenhum deles tem grau de compromisso. Não querem, eles não, não conseguem analisar, e não é culpa só deles, é, é, é muito culpa do, do mercado, eles não conseguem analisar que o sítio onde estão a trabalhar é uma oportunidade que muito provavelmente eles não vão terem mais lado nenhum porque eles ainda não conhecem o espectro da moeda, logo eles analisam aquilo enquanto aquilo e não conseguem perceber a oportunidade que está ali, como eles não percebem a oportunidade que está ali, não a abraçam e o que é que acontece? Desmotivação, não têm taxa de esforço, estão se marimbando, porque na vida deles é toda a geração do imediato não é? e para que é que eu vou coisa Há sempre ali na outra esquina, vou conseguir isto porque é fácil, não, não é assim isto não basta aceder ao YouTube, clicar num vídeo, é este vídeo que eu quero ver, o mundo do trabalho não funciona assim e muitas vezes tu abres, estás sempre a abrir vídeos e não quer aquilo que tu queres. A questão é, quanto tempo é que aguentas estar a abrir vídeos e não, ter, não ser o vídeo que tu queres? E isso não é só culpa da geração, é culpa da forma como nós formamos estes miúdos. E o que me preocupa a mim é, eu quero crescer. depois financeiros, isso é outra questão, uma, que, que, que é a questão que as empresas estão a deparar neste momento. Mas não é, não é só isso, eu quero crescer, quero pessoas qualificadas. Onde é que elas estão? Nas grandes estruturas. Eu tenho dinheiro para pagar os dinheiros das grandes estruturas? Não, estou no processo de crescimento. Então, é quem é que eu tenho que aceder? Externamente onde há mais pessoas qualificadas de fora. Trabalho com pessoal na América, trabalho com pessoal na, na Índia, trabalho com pessoal na França, trabalho com pessoal no UK, trabalho com pessoal em muitos lados, alguns mercados até mais caros que o nosso, mas tem muito a ver com qualificação. Isto não é quanto é que tu ganhas, é quanto é que tu me das a ganhar. E isto inverte tudo. As pessoas que estão comigo são pequenos empresários dentro da minha estrutura. Se eu sentir que, ninguém, que uma pessoa não está a acrescentar valor dentro da, minha, dentro da minha estrutura, não faz sentido a nossa relação comercial faz sentido a nossa relação pessoal, não faz sentido a nossa relação comercial. Então as pessoas têm que se encarar como um ativo que acrescentam valor e recebem valor. Também temos, enquanto que empresários, perceber que nós próprios temos que dar formação contínua dentro da própria estrutura. E a única forma de o dar é com relações humanas, não é com regras. Falam da, das, dos 10 ideais da empresa, das Googles da vida. O que a Google percebeu é que uma empresa tem que humanizar internamente. Tem que, tem que ter uma comunicação externa para fora, mas também tem que ter uma comunicação interna para, fora, para dentro. Interna para dentro, interna, <risos> então o, o que acontece foi que eles estruturaram através daquelas frases, e através daqueles ideais, uma forma de conseguirem condicionar a forma como pensam, e tem tudo a ver com o poder de influência, é a mesma coisa que nós fazemos para, para adquirir um cliente, neste caso, é adquirir um colaborador que nos vai ajudar a alcançar determinado objetivo, então isto é um comboio, e o comboio acelar é uma, vai a uma velocidade ou outra, mas tem tudo a ver com o um processo contínuo de aprendizagem, agora, eu vou ter que fazer aquilo que os 12 anos de escola não conseguiram fazer? Impossível. São os 12 anos mais importantes daquela criança. É os 12 anos onde ela se pode levar enquanto pessoa. E onde pode, sobretudo, ela não precisa de aprender nada, zero. Ela não precisa de aprender nada, só precisa de aprender. Ou seja, ela, a única coisa que ela precisa de aprender na escola é que tem que aprender. Porque depois o resto nós ensinamos. E então, essa mentalidade ainda não está. Nem na, na escola preparatória, nem na escola secundária, nem está nas universidades. E nas universidades, então, ela me assusta, me assusta mais. Eles estão preparados o quê?